For, se for alteração genética para o for real, tem uma forma de revertê-la? Sim, tu vai ter que fazer transgenia, basicamente. Tu vai ter que descobrir onde é que ela alterou e usar alguma tecnologia para conseguir alterar toda. É terapia genética. O nome dessa alteração que a gente chamaria em ficção científica, que hoje em dia é mais real do que nunca, é terapia genética. Né? Melhor coisa é evitar, o problema é uma vez que tu pega, talvez tu, tu, tu tipo deu a um nível, né? Complicado. Porque teoricamente, se tu tem uma coisa que vai alterar pra, de A para B, tu pode fazer uma coisa que altera de B para A. Tu poderia fazer isso. O problema é, nós, eu não tenho essa tecnologia. Vocês têm, vocês não têm. Então, qualquer coisa que a gente for fazer de forma independente vai ser 100% experimental. Vocês, vocês vão fazer isso? Vocês vão se inocular com uma vacina experimental para vencer os efeitos de uma outra vacina experimental? Né? Eu acho melhor simplesmente não tomar nenhuma vacina experimental. Né? Se vocês forem criar uma vacina na casa de vocês, não tomem. <risos> Fica fácil, eu acho que assim. Deixa eu ver aqui. Vocês conhecem o Jason Rosa para falar sobre vacina? Ah, vou ver se mandar meu vídeo para ele. Talvez ele queira conversar. Mas o que eu acho é isso. Eu não estou dizendo que vai acontecer. Não estou dizendo que está acontecendo. Eu estou dizendo que é o seguinte. Né? Se todas as minhas críticas ao Kogos, ao Peter, essas coisas que eu estive certo valem alguma coisa, considere que eu estou dizendo que possa acontecer. Talvez não da forma que eu estou dizendo. Talvez isso seja uma forma ainda mais mirabolante. Mas só que vamos pensar uma coisa. Qual que seria o problema se você investir na sua própria segurança alimentar? Qual seria o problema se você não dependência de terceiros para alimentar, Ou se dependência de terceiros fosse a tua comunidade. Né? Pessoas que não têm um alto grau de confiança. Qual seria o problema se você resolvesse tomar controle da sua vida? Qual seria o problema disso? E né? eu, particularmente, para a minha vida, eu não vejo problema, eu não vejo problema nenhum. Só estou... Tô... Estou grudando o microfone aqui que estava solto. Agora parou de balançar. Eu não vejo problema nenhum. Cria, é, tipo, algumas vezes o, o medo que... Tu pode, pode dizer, ah, o furo com medo, não sei o quê. Beleza, eu tu tô tô tendo essa ideia que eu tô preocupado com isso, que é uma coisa importante, porque determina como que eu vou viver. Como eu disse, não é uma escolha. Não é, tipo, não vou comer ervilhas, ou comer quatro C4. odeio azeitona. Daí tu escolhe não comer azeitona. Daí tu não compra azeitona. Você deleta posts a favor das azeitonas. Você dá warning users que postam foto com o prato com azeitonas. Você faz tudo isso. Vai contra azeitona. Beleza. O que eu tô dizendo é... Imagina que você é C4, uma pessoa que odeia azeitona, e que o, o pessoal está dizendo, a gente vai fazer com que a dieta mundial seja base de azeitona. Tu não ia dizer que tu prefere, sei lá, que a C4 gosta de comer, é... tu não vai querer pegar e fazer a produção do teu próprio leite condensado, zona C4, quem está no grupo lá do Tempo temer, barra vai saber o que está rolando, tá? Tu vai produzir o teu próprio adicionado pra misturar com ovo e nescau e não sei o quê, porque tu é bombeiro e tem que ter energia e não sei o quê. Então, aquela desculpa pra fazer Goronova da C4. Quem conhece a figurinha, você sabe como que é, né? C4 aqui pra ti, obrigado por pegar essa pessoa maravilhosa que dá pra fazer muitos memes. <risos> né? Então, assim, ó. O que tu vai querer fazer? Ser a pessoa que tem que. que, tem que vai ser, tu quer ser a C4 na situação onde tu só vai comer azeitona pro resto da tua vida, né? Ou tu vai ser a C4 no que ela tem que deixar de ser bom, uh, socorrista. E ter que pegar e produzir o próprio leite condensado, o próprio ovo, o próprio chocolate, digamos assim, misturar tudo, ou alternativas a isso, que também é importante, e daí se alimentar disso daí. Como é que fica, Clã? O que vocês vão querer ser? Vocês vão querer pegar e ser independentes ou vocês vão querer ser vítimas? Essa é a pergunta que eu faço. E se eu tiver errado? Beleza, eu estou errado. A gente está aqui do lado, moro na fronteira, estou comprando carne barata, tudo certo. 10 de 10, estamos fechados, Clã, agora. E se eu tiver certo? se eu tiver certo, daí eu só tenho duas opções se eu não, se eu não fizer isso. Ou eu compro o veneno caro aqui no Brasil, né? 90, 80, 80 reais o quilo da picanha, né, envenenado, ou eu compro o veneno barato lá na Argentina. Né? É 30 reais o veneno, o quilo do veneno. Daí a melhor opção qual é? É eu produzir o meu próprio alimento sem o veneno. Né? Então é isso, pessoal. Esse vídeo é isso, é uma preocupação. Eu ia fazer ela um pouco mais apocalíptica, mas eu acho que eu vou... Eu vou deixar pra lá, tá? Porque a minha preocupação é que o pessoal vai usar a doença da vaca louca como uma desculpa. Que é uma doença causada por prions, como diria o Kogos, prions! Né? E é uma doença que afeta o cérebro, pode para pra caralho. Normalmente ela é feita por... Os prions são proteínas que ferram do corpo lá. Não sei o motivo específico. Peraí que eu... tava Tá, foi. Tava com uma coisa detonada aqui. E talvez até, sei lá... Se eu quiser ser mais filha da mãe, vamos colocar o cenário C. Eu desenvolvo uma, uma inoculação para vacas que ela cria uma chance em N de se exposta a outro fator ambiental. Podemos colocar aqui questão epigenética. Você dá uma vacina que tenha daí o, a formação de prions dormentes. Se ele não der a segunda vacina, tu tem um gatilho ambiental pela ausência de um inibidor que agora aquela vaca vai manifestar aquele problema. Então daí tu cria a doença. Vocês conseguem imaginar uma coisa assim? Aquela de de contaminação de prions é, é fácil? Pá, se tu não der vacina todo ano pro teu gado, tipo, o negócio é esse, não, é uma doença que tem que vacinar todo ano, booster shot, mas o booster shot não é pra prevenir a doença, é só porque ela tá ali dormente, é só o gatilho epigenético pra manter ela desligada. Isso aí é possível fazer, Clá. A gente tem tecnologia pra isso. Entendeu? Então vocês acham que eu tô certo ou errado? Eu acho que isso vai acontecer. Eu vou investir nisso. Para e pensa. Ah, não, mas a carne que eu comi agora não tem problema. Sim, sim, só que tu já vacinou a tua vaca. Se tu só descobrir daqui a uns anos, né? e pra ti vai ser, ah, correlação logo causa. Olha ali, o fulano não deu vacina pra vaca e desenvolveu a doença. Então, essa doença é altamente transmissível. Sim, por vacina. <risos> Sabe? E ela se manifesta quando não tem vacina. E aí? Então daí tu cria a necessidade do booster shot. Tá lá, ó. Todo ano, Big Pharma ganhando um, um, um pila, porque, ó, tá colocando a vacina. Um dólar, todo ano... No boi, um dólar todo ano no boi. Quantos bois existe? No Uruguai, existe três vezes mais gado do que tem de pessoas. Tem três cabeças de gado para cada pessoa. O que é mais lucrativo? Né? Todo ano, dólar, um boi. Dólar, um boi. Quantas cabeças de gado tem no mundo? Então, Complicado, né, Clã?